Helena, só do uma dos dias passando por aqui Para falar sobre um tema muito bacana que eu gosto E as pessoas não entendem Leveza Sabe que light do Steel Frame vem de leve? A gente tá aqui no especial do aquecimento Steel Frame Sem Mistério Esse aquecimento são 20 aulas 20 dias seguidos E essa é a nossa quinta aula Você já tá com argumento suficiente para convencer um cliente a executar uma obra de steel frame, a comprar uma casa de steel frame, a fazer um projeto de steel frame? Cara, eu tô te dando tudo de bom. Até o final das 20 aulas, você vai ter todos os argumentos. Pra convencer qualquer cliente indeciso que você tenha em mente. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Por que que é bom trabalhar com aço leve? Eu vou te explicar agora isso. Se você trabalha em obra, provavelmente você deve saber, porque carregar saco de cimento é um inferno. E carregar a placa de gesso é bem mais leve, né? É bem mais tranquilo, né? Quando você trabalha com sistema de construção Leve, igual ao drywall, igual ao steel frame, igual são os sistemas que a gente usa numa obra de steel frame, você tem algumas vantagens. Qual é a principal que eu vejo? Você precisa de menos equipamentos pra sua obra. Equipamentos como o quê? Grua, guindaste, mini grua, carrinho de transporte. O transporte, o manuseio, é muito mais simples, porque você precisa de menos equipamento.